Todos os dias, uma senhora idosa fazia dois doces. Um para a família e outro para as pessoas que passavam na frente da sua casa. Todos os dias, a mulher colocava uma torta no parapeito da janela e pensava em seu filho. Que havia deixado a casa anos antes para procurar uma vida melhor. Uma vez a senhora se deu conta que, todos os dias passava na frente de casa um homem corcunda que pegava sempre a segunda torta. A mulher não estava nada feliz com isso que continuava dia após dia. No final, a mulher estava tão cansada daquele homem que pegava a sua torta todos os dias que decidiu dar a ele uma toda mofada e velha. Mas quando estava para colocar a torta no parapeito da janela, as suas mãos tremeram. Mas o que eu estou fazendo? Se perguntou a senhora. E assim decidiu colocar fora a torta velha e mofada. O corcunda pegou a nova torta e indo embora, murmurou. O mal que você faz continua com você. Mas o bem que você faz, voltará. Naquele mesmo dia, alguém bateu na porta da mulher. Quando ela abriu a porta, viu que era o seu filho todo sujo e com as roupas rasgadas. Querida mamãe, me sentia com tanta fome e cansado na estrada para casa. E de repente, um homem corcunda me deu uma torta e me disse que era a sua única refeição do dia. Mas me revelou no fim que tinha notado que talvez eu precisasse mais que ele. A mulher se lembrou de ter colocado fora a torta mofada naquele mesmo dia, antes de dar para o homem que passava ali todos os dias. É, imagina se tudo tivesse dado errado. O corcunda teria dado aquele doce perigoso para o seu filho foi só então que a mulher entendeu realmente o significado daquelas palavras murmuradas o mal que você faz ficará com você mas o bem voltará para você Ei, uma boa ação nunca é desperdiçada aquele que semeia cortesia colhe amizade aquele que planta bondade colhe amor lembre-se sempre que a gratidão traz sempre uma recompensa se essa mensagem fez sentido compartilhe para mais pessoas